Isso mesmo, amiga, é assim, é, se eles fraudarem agora, eles não têm como garantir que vão somar 100%, aí pode somar 104%, pode somar 97%, aí todo mundo vai saber que, fra que houve fraude, porque tem que somar 100%, então se tiver uma soma diferente de 100%, o que é, a chance é de 100% se, se tiver vários candidatos, porque ninguém vai conseguir acertar exatamente em cima o 100%, é, aí ah, não, não dá para fraudar Então só dá para fraudar a urna Quando tem dois candidatos Porque aí você, o que você tira de um Você coloca no outro e aí pronto É, é certo isso é, então só dá para fraudar no, no segundo turno, é por isso que não tem condições de deixar ir para o segundo turno, porque as pesquisas que estão sendo compradas pelo PT já mostram o Haddad ganhando no segundo turno, então a, a mentira já está feita para o segundo turno, eles estão desesperados que a eleição chegue no segundo turno, mas se chegar, aí é certeza que o Haddad ganha. É, não porque as pessoas vão votar nele, mas porque é, vai ter a fraude. Então não pode deixar chegar no segundo turno. Eu acho um absurdo uma pessoa que ainda fala em votar no Alckmin, no Amoedo, porque não, eles não têm chance. E, e aí você vai, quem está votando no Alckmin, no Amoedo, estão dando voto para o PT, porque assim que chegar no segundo turno vai ter a fraude. É 100% de certeza isso. Então, é, não pode deixar, tem que ganhar no primeiro turno, porque assim não dá para fraudar.